Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games. Hoje eu trago pra vocês o episódio 12 da série The Last of Us, lembrando que se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixe seu like aí se você curtiu o vídeo, beleza? No último episódio a, a gente teve uma breve ali é... É... história, né? Jogando com a Ellie e o Joel há dois anos atrás, onde eles voltaram a falar sobre o assunto, por que.. Ele, ele, ele tirou ela do hospital inconsciente e, e que de fato não existe mais pessoas imunes como ela. Então ficou uma conversa meio é, inacabada na realidade e ela voltou, né? Voltou ali pro, vai voltou na realidade no momento atual do jogo, onde a, ela, ela reencontra a Dina e, e, e o Jesse e eles vão encontrar uma menina que a Dina conseguiu uma pista ali pelos rádios. Uh, no último capítulo também ficou um pouco evidente que a Dina tá passando um pouco mal, tá? Mas ela meio que é, não quis falar a respeito. Beleza? Então vamos para a gameplay. Deixa eu pegar meu fone. E a gente já começa sem muitas delongas. Vamos para o game. Ela, agora a gente vai para um hospital. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Segue a rota 5. Achar a Nora. Fazer ela me contar onde tá a Hebe. Beleza. Fazer ela me contar onde tá a Hebe. É isso aí. Agora a gente sai... A gente tá saindo direto, né? Nos episódios anteriores, a gente simplesmente já... meio que caiu no lugar, né? Aqui a gente vai fazer o caminho tudo. <síntos> Esse era o caminho. Eu acho que sim. Ou foi só por intuição? Vamos mudar aqui. Ó. Algumas ferramentas. Ferramentas não, né? Algumas. Se a gente. Tem um silenciador ainda. Não tem nada. Tem que pular o portão é. Atravessar aqui. Cara, ela tá. realmente está desesperada para se vingar, cara. Tem algo aqui, cara. Tudo abandonado, né, velho? No mercadinho. Opa, país é útil, isso também é útil. Acho que por aqui foi. Ah, por onde a gente sai então? por aqui com é uma grana ok progresso ok progresso ó, só seguir a quinta ali ó interestadual sul Quebra, quebra. <tira> Caraca, velho. <véi. tira> costas. Vou fazer uma cartinha aqui. Woods, segue a lista de desertores. J. Sol Wang, André Dominguez, Chris Marsh, Adam Peters. Adam Peters. Sabemos que alguns suplementos roubados continham armas, continham armas. Muito cuidado. Preferimos que os desertores sejam capturados vivos, mas não se arrisquem. Ao um menor sinal de perigo podem neutralizar, se eles querem queriam tanto sair, a gente podia ter dado um jeito, mas não podemos tolerar deserção e roubo que eles sirvam de exemplo longa seja sua sobrevivência rápida, seja sua morte boa sorte, Isaac esse Isaac tá em tudo quanto é canto né galera é, eu não sabia que tinha ali opa esse já era faz tempo então. Ah. Ah. Vamos fabricar Comprimidos um tesourinho. Já conseguimos fazer algumas melhorias. 40, velocidade de movimento no modo escuta. Na verdade é aqui, ó. velocidade de movimento no modo escuta 2. Fabricação mais rápida. Não. Os abas por ficam mais rápido e discreto. Vou esperar pra fazer isso aqui, ó. 60. Acho que é o mais importante. É, tá cheio aqui. Eu preciso desses dois. Coisa. Ah não, já tem, na né? verdade já tô full. Tem que lutar muito item nesse jogo, galera. No primeiro eu já achava que era bastante, nesse é. Sei lá, infinitamente maior a quantidade de coisa que você tem que fazer. Bizarro. Nossa, meu. Tá certo. Bizarro. Partinha, não, não sei se é. Nossa. Achei que era uma mala de ferramenta. É. Questão de flecha veio a calhar nesses jogos. Uh. Espero que eu alguma coisa. Aqui não tá. A gente não consegue seguir aqui, né? Porque construíram. A gente consegue entrar aqui, galera. Tá certo. Vamos pra escorregadinha, cuidado. Pronto, tô, tô vindo já. Até bem que vai acontecer. Yeah. Mm -hmm. Bom, o que eu acredito, no mínimo isso aqui está engripado. <SILENCIO> Eu não acho com nada, não tem nada para fazer ali. Tem que descer isso aqui com tudo. Não, não vai fazer nada na realidade, né? Tá bom, não dá pra Deixa eu ver Sem containers na rampa Quer ah, ah. dizer que eu vou ter que... subir o subir um negócio aqui em cima Tô acreditando que os caras fizeram isso. Aqui. Tem que subir o um negócio aqui. Deixa eu ver se aqui ele já desce. Desce. Eu, eu vou ter que fazer isso. Deixar o um negócio aqui, sair correndo, subir. É isso mesmo? Isso tudo pro lado do outro lado ali. Deve ser, né? Beleza. Bora então. Beleza. É. Bom, deixa eu ver. Deixa eu, agora eu acho que consigo abrir o portão do lado de dentro, né? Beleza. Vamos explorar aqui esse lugar. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Negado. Negado. Eu não tem nada legado sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída aqui. Vamos achar os itens que a gente precisa. A gente já sabe para onde a gente tem que ir. porque você vê um instalador É só uma cara Tem bastante coisa aqui para a gente fazer Isso é um cofre Não lembro de ter pegado uma combinação Opa, Uma cartinha Um card Star Sign você mexe com o fogo e gelo. Shang Li. Aqui que tá a senha do cofre. Vamos ver. Ler. Exame de rotina. 10413. Niver de 30 anos. 10813. 102413. Vou colocar nível de 30 anos dez, oito, treze. Vamos ver se vai dez, oito, treze, dez, zero, oito, Vamos ver 10, zero, oito, treze. Não e negado. Não, então vamos no primeiro. Dez zero quatro treze. Vamos lá. Dez zero quatro treze. Também não. Negado. É. Se não for o último, tem alguma coisa aí que eu não saquei o que será. Dez vinte e quatro treze. vinte e quatro três oh caraca o que, que eu não peguei aqui o que que eu não peguei Não sei. Estamos de rotina. 10. Agora não. Será que é 10, 8, 13? Agora não saquei essa. É. Bom, vou tentar. Aqui é o último: 10, 8, 13. Senão também. Paciência, né? 10. 3. Não sei se eu já tentei. Não. Caraca. Isso okay. não. Só Será que é 4824? 040824? 040824 pode ser 04 08 24 Putz, meu! Ah, esses puzzles aqui são legais, mas... Eu vou o dia inteiro aqui, mas... A última vinte vinte e quatro zero oito zero quatro vinte e quatro ver se é mesmo vinte e quatro zero oito zero quatro vinte e quatro zero oito zero quatro Não, Ah galera esquece. Eu não vou ficar aqui. Não dá. Acho que eu consegui abrir todos os todos os cofres até agora, mas não vai ser dessa vez. Cheio Cheio também Opa Agora deu vontade de abrir o cofre A cidade está lotada de suprimentos Tá mesmo Bom, vamos montar aqui A arma Legal Carência de tiro, estabilidade Nossa Caraca! Filha da mãe, quem, quem é esse desgraçado, mano? Nossa, o Isaac. Meu Deus, a gente não um vai voltar. O cara ali ali. Não, assim que vocês faziam? Fizeram com a perna do Joel? Ei, chega mais. Olha nos meus olhos, porra! Hein? É, você. Puta merda! Nossa! Vocês querem brincar com a pessoa errada, cara. Com a pessoa errada. Olha quem tá aqui. o ah, Tito. Tá aqui? Que porra é essa, gente? Pera aí, Tito, fica aí. Pera aí, pera aí, que o negócio tá pegando aqui, cara. Caraca, mano. É, a galera já sabe que ali tá por aqui. Opa, tem um manualzinho aqui. Ler. Wimben Kapur. Legal. A gente, não linha de melhoria explosivos. Pressione. Vamos ver aí que tem de melhoria de explosivos. Opa! Fabricar flechas explosivas? Com certeza. Aí aqui a gente tem armadilhas explosivas aperfeiçoadas. Fabrique armadilhas explosivas mais eficazes. Elas são letais a longo alcance. Raio das chamas, beleza. Cara. Perdão, é muita. É muita coisa, nesse né? Isso mostra como o jogo é complexo e longo. Para ter mais um. Vou ver se aqui tem a senha do bonito. Vou deixar isso aqui para caso você decida ver com a gente, afinal, a gente vai sair do abrigo assim que amanhecer. A trazer a saída ao máximo possível, mas o Isaac já deve estar nos procurando e todo mundo se lembra muito bem do que aconteceu com o último grupo de desertores. O plano ainda é ir pro sul, pro sul e descobrir os seus rumos são verdades. Talvez seja tudo balela, mas eu prefiro balela esperançosa e fanatismo do Isaac. Lembra de quem éramos, a WRF acolheu a gente, mas eles não são nosso pessoal. Eu queria mesmo que você tivesse saído do estádio com o nosso grupo Tomara que ainda saia Jisô Achou que eu fosse uma loba? Uma lobinha? Opa Tem mais remédio aqui que eu não vi Tá cheio Eu vou obviamente utilizar Pego esse aqui e fico de boas a galera tava vivendo aqui, ó, de bobaça. Acabei com eles. Melhor tomar mais cuidado. Melhor mesmo, né, ele? O, o Joe não está mais aqui. O porão. Vamos ver o que eles tinham aqui. Hã? Uma lavanderiazinha aqui, uma barota. Cheio, tudo cheio. É. Aqui praticamente não tinha tanto Então vamos lá fazer a melhoria nas armas, né? Que a gente, era o que a gente estava começando a fazer quando o cara apareceu do nada na crocodilagem. Só que a senha realmente não achei nenhum lugar ali para colocar a senha. e Eu também não vou pôr, vou avançar. Se não jogou a gameplay vai ficar muito longa, né, galera? Eu vou capacidade estabilidade. 50. Mira de 6x. Eu já tenho. Capacidade, já tenho. Estabilidade. A gente praticamente finaliza isso aqui. Caraca, ele é ninja mesmo. Vamos agora. Shotgun. A gente já fez estabilidade. É, Suplicitou as mãos no setor para meter a cadência. Já fez isso, então vamos fazer isso aqui. Troféu conquistado. Agora sim. Legal. Estabilidade. Bom, daqui a pouco a gente muda o arco. Praticamente essas duas aqui. Só que isso aqui só dano Show Bora Bora Que a gente já sabe pra onde tem que ir Esses malucos aqui Agora eu só vou dar nas pernas igual o Joe fez Igual fizeram com o Joel se ainda se essa galera era do grupo da da WLF merda eu preciso entrar lá ela ela o diálogo dela foi se como o portão tivesse fechado né ah. Ah. ali o hospital ah, merda! Achava que estava mais perto É, vai ter um, uma longa jornada ali, hein, querida Novo registro no diário Olha. Lake Hill Seattle Hospital Acho que é aqui A parte eu procurar a placa vermelha grandona O que ela quer dizer com essa? Esses prédios parecem os primeiros prédios da.. Logo do início do jogo do The Last of Us Part 1. Não gasto mais munição, tá? Pra... E nem armas. Né, é... Armas brancas ali para destruir os vidros, né? Peraí. Caraca! Mano. Não temos nada aqui vamos seguir. Apesar dos espaços né, é, do jogo, de modo geral, estarem bem grandes cara. Você não fica rondando muito, batendo cabeça para achar saída né, E para avançar o jogo A gente sabe que o jogo é linear é, Eu acho que está longe né, do que a galera falou de mundo aberto que não é Quase um mundo aberto não é é, de bem, é bem maior que o primeiro, sem dúvida Mas não é Nossa, um jogo aberto é linear Que fedor aqui Esse cara aqui, ó. Ah. Ter, né? Um lobo de merda. Bem feito. Ela tá com raio dos caras. Puta merda. Cara, que porra. Cara, que bosta Eles te pegaram mesmo Deles, esse, esse eu não conhecia. Caraca meu! Que intenção! Esses, Esses são novos né? eles é, não é morderam a é esse canal. Segui. Tô munição, não adianta gastar silenciador aqui porque. Os caras já sabem que eu tô aqui, vamos para cima Não dá nem para o cheiro isso Eu matei ninguém ali Mataram é. Saco Ela não é o Joel né Pra matar os bichos na porrada Acho que os que eu matei já foram é. Vou tirar um silenciador não são letais mas eles sai, sai, sai, sai. caraca meu tinha um... tinha um móvel atrás de mim ideal se eu tivesse uma um bastão ou um cano Tá vou ter que fazer o seguinte Shotgun aqui eu vou ter que usar o rifle mesmo Fado. Ah. Não tenho pegado. tem pegado. Que bom. Beleza. Nossa, olha isso. Agora como eu saio daqui? Virou um. Nossa, mano, estourou, arregaçou. Um kitzinho. Vou usar. Essa é isso eu, eu acho que eu deveria ter feito desde o início, né? Ter usado algumas armadilhas, né? pra gente explorar caraca meu, que ta tá lotado de de esporos aqui não tem nada Eu senti essa. Nossa. Ah, certo. É só descer na rua. Não é só descer na rua, não, querida. Tem empexado aqueles bichinhos também eu tô achando o cara tá tomado aqui por esses fungos olha isso peguei na espreita ali só esperando né Nossa, um instalador ainda. Cara, que difícil, né? Esse é o normal do jogo. Esse é o normal do jogo. Bom, então já sei que por aqui a gente vai encontrar um trouxa. aqui a gente conseguiu sair bem Ótimo. seria bom se a gente conseguisse achar mais munição de shotgun e matar todos Caramba, ele velho Os né? né? Fizeram esse cara, né? Porque a escuta, no primeiro, ela era bem apelona, né? Você conseguia matar praticamente todo mundo aí De boas é, Fazendo... O um stealth tem que ter um jeito de sair. Vai ter bora lá. Tô vendo passos, parece. Se... Huh? Caraca! Odeio o Seato! <risos> Possivelmente está fechado só aqui, tem que dar a volta. Esses bicho bichos tiram dano pra caramba. Né? Você vê, né? Que nesse jogo você nunca fica com munição sobrando, galera. É muito difícil, né? Você ficar com munição sobrando. Tem alguma coisa aqui embaixo da água? Aparentemente não. Vai Eu... esperar lá. que demora muito alto, né? Acho que a gente vai ter que vir por aqui. Não tem nada. Cara, parece muito que ela vai sair, né? Porque ela tava. Me tira desse lugar, caralho. Vamos é. oh, sobe rápido. Porra, vê que ela tá perto do hospital já, estação de metrô ah! Pianer Square Station. Tá aqui E o hospital Tá ali Atravessar o parque Atravessar o parque Que legal Ótimo Galera, a gente vai ficando por aqui Nesse 11 primeiro episódio O jogo já tem aí Tem quase uma hora já É uma média que a gente vem fazendo Espero que vocês tenham curtido é, a gente tá atrás aí da Nora, né? para chegar no hospital, foi um capítulo inteiro para chegar na metade do caminho. Mas a gente encontrou aí alguns inimigos diferentes e foi, foi bem interessante esse último episódio. Mais uma vez, se vocês são novos, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê o um like se o vídeo tá bacana. Compartilhe. E fique com Deus. Valeu, fui.